Para você ligado no Rio Mafra Mix, muito boa tarde hoje, recebo a Gabriele Rutz, ela que é uma participante do concurso Desafio LED, me dá uma luz aí, um concurso a nível nacional. E ela hoje teve um passo importante nesse concurso, né? um concurso a nível nacional, é, já chegando na terceira etapa. Boa tarde, Gabriele, como é esse concurso? O que você está buscando nele? Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Bom, o concurso ele vem para chamar a atenção dos jovens, dos estudantes né, com mais de 18 anos, que queiram fazer diferença na educação brasileira, resolvendo problemas reais de dentro de sala de aula. E é uma alegria grande assim estar tá participando, podendo estar tá representando o Rio Negro e levando essas ideias para o Brasil. Você me comentava, antes de, entrar, de a gente entrar no ar, que tinha muito inscrito quando você se inscreveu, Quantos, quantos inscritos começaram e como funciona essas etapas a gente já está na segunda etapa né certo no começo foram mil candidatos né e depois passaram 80 e agora nós estamos em 40 buscando a vaga entre os 20 Depois das vaga, da vaga entre os 20 quantos são os finalistas e os finalistas recebem um prêmio de dinheiro depois, os 20 tem mais uma seletiva de 10 e, por fim, uma seletiva de 5 projetos finalistas que vão dividir 300 mil em, em reais entre os três. Entre os cinco, aliás. Eu não sei se eu posso perguntar, e se você pode falar, qual é o tema do teu projeto? O tema do meu projeto é sobre educação empreendedora no ensino médio como ferramenta de desenvolvimento dos nossos jovens e protagonismo nas suas carreiras acadêmicas. Que legal. Afinal, acontece aonde e quando vai ser? Acontece no Rio de Janeiro, né? E em meados de junho, por ali, vamos conhecer os cinco finalistas. Você falou o tema, mas o projeto você não pode falar? Não, eu não posso falar. Eles pedem para a gente dar uma seguradinha e quem sabe nas próximas etapas aí. Onde que você buscou a inspiração? Como que veio esse tema que você está abordando no projeto? De onde que você tirou essa ideia? Bom, eu avaliava muito a minha experiência com o ensino médio, como a gente poderia engajar mais os, os alunos na, nas suas trajetórias acadêmicas e de vida. E, envolvendo o pensamento empreendedor, eu penso que e que a gente pode alcançar esse desenvolvimento e protagonismo nas suas carreiras. Tá certo. Você fala muito bem. Você é uma estudante de comunicação? Sim, sou estudante de publicidade e propaganda lá na Uninter, aqui do Palo Rio Negro. Tá certo, que legal. Gabi, muito obrigado pela sua visita. É um orgulho para nós, rio-negrenses, né, ter uma, uma conterrânea participando no, de um concurso a nível nacional, levando o nome da nossa cidade. E eu deixo o microfone aberto para você fazer suas considerações. Uhum, muito obrigada, Robson. E obrigada a todos que estão apoiando, que estão junto nessa jornada. Logo mais, venho trazendo novidades para vocês e agradecer mesmo a cada um. Muito obrigada. Tá certo. Então, muito obrigado pela sua participação. E a gente segue com outras informações ao longo do dia e esperamos, né, em, vamos deixar marcado aqui né, no mês de, de junho a gente trazer boas, é, boas notícias aqui da nossa Rio Negrense chegando à final. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.